Pois é, olha, Keila eu tô aqui com a minha memória um pouco falha ultimamente. É? Sério? Eu não ando me recordando onde eu larguei... O celular, onde você deixou? Você tava falando, com... usando até agora. Né? Não sei. Dani, o e... que, que você esqueceu? chave de casa? Esqueceu de, de falar alguma coisa, Sim. né? <risos> a Dani tá muda. Esqueceu as palavras, Dani? Realmente, hoje é sexta-feira. Vou te dizer de segunda... pelo menos, que é sexta-feira. É verdade. Tem alguma coisa acontecendo que ele ajuda a resgatar nossa memória, por favor? Alguma coisa vai ter que melhorar, né? Porque hoje nós estamos com um recordista aqui, que é o Renato Alves. Ele é o primeiro recordista do país, recordista brasileiro de memória. Já ajudou mais de 200 mil pessoas a exercitar a memória, a aprender esse exercício de memória. Não é possível que ele não ajude a gente também, Será né? Será que vai ajudar a gente? Ah, com certeza. O que você acha, Dani? Ah, eu já falei para ele dar um pouquinho dessa memória mais para mim. Ele deu risada, né? Ele tá dando só risada. Pois então, nós preparamos aqui uma reportagem para vocês entenderem por onde nós iremos caminhar, mergulhar e caminhar. Quem nunca recorreu à ajuda de São Longuinho ao perder as chaves do carro, a carteira ou até mesmo os óculos? São longuinhos são longuinho e três pulinhos. Qual o limite da sua memória? Você é capaz de memorizar nomes, datas importantes e números de telefone como fazia antes? A casa onde você passou a infância, o cheiro da comida da sua mãe, as férias com os amigos na adolescência... A união desses tipos de memórias formam a percepção da sua personalidade nos dias atuais. São lembranças assim que fazem você se sentir bem na companhia de determinadas pessoas ou ficar à vontade em certos lugares. Uma verdadeira conexão do passado com o presente, direcionando ao seu futuro. Em outras palavras, o conjunto das nossas memórias nos torna em quem somos. Antigamente, especialistas descreviam a memória como gavetas de arquivo ou como um supercomputador neural. A memória não é um órgão que podemos tocar. É um conceito que concentra todo o processo de lembranças. Fazendo um exercício recente, você consegue se lembrar do que comeu no almoço de ontem? No exato momento em que você tenta se recordar da refeição no seu prato, complexos sistemas nervosos trabalham em seu cérebro, buscando impressões dispersas de armazenamento para alcançar a imagem do arroz e feijão do almoço. Quando se pensa em um objeto, o cérebro lembra do nome, do formato e a sua função. Tudo em milésimos de segundos. A perda de memória pode ocorrer por doenças neurológicas, distúrbios psicológicos ou intoxicações. A esclerose ou demência é a causa mais frequente. A novidade vem dos cientistas, que já afirmam que é possível treinar pessoas a lembrar com maior facilidade. Os exercícios da memória contêm algumas regras. A pessoa precisa ignorar detalhes irrelevantes, monitorar o desempenho do cérebro, gerenciar duas tarefas simultaneamente, conectar coisas relacionadas umas com as outras no mesmo espaço e tempo. Para quem não sabe, o estresse e as pequenas preocupações diárias colaboram para a amnésia. Para afastar esse mal e viver melhor, siga essas preciosas dicas. Atividades físicas, caminhadas, algum hobby, alguma coisa que traga... É... Que a pessoa se sinta aliviada e que restaure um equilíbrio. Muito bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, bom dia Renato. Seja bem-vindo aqui. Eu agradeço Renato, o convite. Renato, olha, Temos um, bom, Temos né, uma missão tá para você, né? Temos uma né? missão impossível, não sei se... Eu acho que é possível, né? Que você falou que já deu jeito em 200 <risos> pessoas de, de, de, da questão da memória. O Arthur vive chegando na redação... E deixa todo mundo com os cabelos para cima. Por quê? Porque ele esquece. Cadê meu celular? Cadê minha carteira? Cadê é, meu óculos? Esquece tudo. O um, aí... óculos também? Oh, o óculos você esqueceu óculos aí, tá né? aí ele não enxerga. Lógico. Se ele esqueceu o óculos, ele não vai enxergar, logicamente, onde, onde estão os outros objetos. Então, é uma confusão. Sempre, e aí dá dá um de razão, Não, eu deixei aqui o meu óculos. E aí vai ver. E tá no lugar as fichas mesmo. Diferente. Olha, já é não adianta mais. Não, não vem com esse papo da ficha que, é que todo mundo que eu... esquece ficha também. Não, não, não você, não, você, você, que você que leva mestre. as fichas na maquiagem, aí depois eu falei: Arthur, ah, cadê as minhas fichas?" "Ah, não sei. Não peguei." Não peguei. Como ajudar o ator? Histórias de esquecidos. Eu coleciono assim inúmeras, né? O, o... Você é um ex-esquecido? Eu você... sou um ex-esquecido, é. ah, Digo isso bom. com muito orgulho e de ex-esquecido é recordista de memória. Tem o caso de um rapaz que ligou para pegou o celular, ligou para a esposa, bem. Vê se meu celular ficou em casa, eu não tô achando em lugar nenhum, tá na mão dele. O outro procurou o álcool, se está na cabeça. A outra parou no semáforo, tentou abrir o semáforo com o controle remoto do portão da casa. Gente, que loucura. Ah, que mas aí já caso é o internação. A outra colocou o capacete, ajustou, travou e saiu a pé pelo centro da cidade, caminhando. A outra descascou a bala, jogou a bala no lixo e comeu o papel. O outro esqueceu de comparecer numa audiência. 44 mil reais de prejuízo, né? Concordou em pagar, né? Meu Outro um corretor de seguro em Belo Horizonte, ele esqueceu de renovar o seguro do cliente. O cliente bateu o carro, nove mil reais do bolso dele. E aí, dele. como é que faz? Ah. O branco na memória, ele na verdade é uma, é uma espécie de alarme silencioso que o nosso organismo emite sempre que existe algo de errado ocorrendo conosco, hum. ou num plano mental ou num plano físico. Então, problemas como falta de sono, sedentarismo, má alimentação. Ah, isso pode contribuir e muito para a falta de concentração e, naturalmente, a, o esquecimento, a perda de objetos. Né? Problemas emocionais como estresse, pressão ah, no trabalho, problemas de pressão financeira, né? uma, um relacionamento conturbado, isso faz com que a pessoa também viva uma carga emocional muito grande e isso faz com que ela tenha esses lapsos de memória. Renato, Renato. É, é, é, desculpe, o que é para a então, no meu caso, celular que eu perco, eu estou vendo que tem aqui um na mesa. Então, Como é objetos. que você pode melhorar o dia a dia da pessoa que só esquece celular? Arthur, ó, vamos começar assim, não confundindo falta de memória com falta de organização. E nem falta de memória com falta de estratégia. Olha então, é é aquela risadinha do... O, o celular, é, eu gosto desses modelos mais finos com o um cordão. Por quê? O celular, ele tem que ficar junto a, ao, a nós. Tem objetos que tem que ficar junto ao nosso corpo, então... O celular no bolso, o cordãozinho para fora, você consegue pescar facilmente. Então, você, é, é, o lugar habitual será o bolso para os é. homens, para as mulheres dentro de uma bolsa. Isso é uma forma de não perder o celular, fica mais fácil, né? E o guarda-chuva, que é maior? A, a carteira, a, a, o guarda-chuva, deixa eu falar já já, a carteira, por exemplo... Para os homens também é um problema. Às vezes você senta e fica incômodo essa no carteira. Restaurante, o é? No restaurante, cara. Aí ele Deixa, acaba, de um, deixa ele numa acaba cadeira. Onde? Deixa na cadeira, deixa em cima da mesa. Numa cadeira ao lado. E de repente o garçom vem ou você mesmo distraído, você cobre a carteira, cobre o celular com um guardanapo. Esqueceu. Problema de memória? Não. Problema de falta de uma estratégia. Carteira, sempre debaixo da perna. Porque você tem o um efeito estímulo-resposta. Essa carteira fica o tempo todo te eh, chamando a atenção. Então, basta você colocar sobre a perna hum. e isso aqui fica o tempo todo latejando, chamando a sua atenção e faz com que você perceba. Claro, se você for pagar a conta no final, você não vai esquecer da carteira no restaurante. Né? Você acaba levando, né? Uma pessoa que é míope e tem astigmatismo, que usa dois, três óculos e não usa o bifocal. Como é que faz se usa os dois óculos? A questão da rotina. Né? Bom, no óculos o cordãozinho ajuda. Óculos pendurados... Não perde nunca. pendurado. Então, pensa feito vovozinho. Pensa sempre nisso, junto ao corpo. Por que que nós perdemos os objetos e não necessariamente esquecemos, porque eles estão afastados de nós. E um o lápis acaba deixando, né? uh, O óculos, dentro de casa, cria sempre o local do óculos. Na minha casa a gente tinha o problema de perder a chave. Ah, cadê a chave? Não sei onde deixei. Aí investigando o problema, o, o ganchinho da chave ficava fora de mão, onde a gente pendura a chave. Então a gente combinou com a família, olha, a partir de hoje, ao entrar em casa tem um vaso, um vaso ornamental, se transforma em porta-chave. Então você dá um passo dentro de casa, chave ali dentro. E virou porta tudo, óculos, carteira, celular, fica tudo ali. Depois desse dia, olha que interessante, a organização. Nunca mais ninguém reclamou de esquecimento. Esqueci. Olha que bom.